Da supressão. Porque o nome lá eles não chamam de desmatamento. Eles botaram o um nome do no desmatamento, botaram de supressão. Pra nós que somos ribeirinhos, é o desmatamento mesmo. É o nome popular para nós. É acabamento com tudo. Eu sou operador de motosserra. Para mim é fácil e na mesma hora é meio difícil, né? Meu coração também é fraco, cara. Porque eu nasci e me criei daqui. Toda vez que eu vim aqui eu botava ranzol, eu pescava, botava malhadeira. Onde um é que eu vou botar isso aí? Não tem, isso aí não vai existir mais nunca. É o do rio, da barragem, né, que vai encher muito. Aí vai ficar, elas vão mudar de local. Menino, isso aqui vai virar só mar, rapaz. Trabalhar, velho! Vou terminar aqui de amolar ele aqui. A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída numa área de vegetação é, densa né? e então vai ter que ser desmatada. Né? Essa área é de 15 mil hectares e envolve um plano de supressão de vegetação em torno de 3 milhões e 900 é, mil metros cúbicos né, de madeira. Nunca vi na minha vida uma destruição dessa. Isso aqui é um fim de mundo. Onde é que está a cabeça do ser humano fazer um troço desse? Aqui tinha a seringueira, tem o quebra-machado, quebra-machado com que é uma madeira dura, aí tem o arapari, piranheira, capoeirana. Estão acabando tudo, do, do pé da obra até o espelho, vai ser tudo desmatado. São 200 e tantas ilhas que eles vão desmatar tudo. Agora, uma dor dessa aqui nunca vai passar, você nunca vai acostumar sentir falta de uma coisa que sempre foi seu. Né? A madeira que está sendo retirada das ilhas que vão ser inundadas, essa madeira está sendo colocada é, em um determinado depósito nessas ilhas e a madeira de alto valor deveria ser retirada das ilhas e ter um, um determinado aproveitamento. O Ibama descobriu que eles estão queimando junto madeira que não deveria ser queimada. Então, como é muito caro tirar essa madeira dessas ilhas, o Ibama percebeu que eles estão queimando tudo junto Provavelmente por uma questão econômica. Toda a fumaça prejudica o meio ambiente, prejudica a malha de ozônio. É proibido por lei. O produtor ele não pode queimar. Mas o Ibama deu autorização para a Norte Energia queimar a sobra da madeira das ilhas. E o produtor, aquele pequenininho, legalmente não existe autorização para queimar. O que, que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando esse, esses baixões onde tem os igarapés e, e, e os lagos, jogando a madeira, jogando tudo e depois o trator entulha, né? joga, joga areia, joga o barro por cima para ficar por baixo da terra, enterrando tudo isso aqui que nós estamos vendo. A terra é mãe, a terra é irmã, a terra é a nossa casa. Então, quando você tem ela desse jeito e que ela está sendo sacrificada para dar para dar a Terra Terra criou esse animal ela cuidou dele e Belo Monte fez isso com ele que era o localzinho onde era a nossa casa aqui. Pela lembrança que eu tenho, ainda dá de saber tudo, foi eu que ajudei a construir também. O local daqui era tinha a escada, tinha a sala, para que lá era o quarto da minha avó, mas do meu vô. Aqui era um pé de engar aqui, ali era um pé de mangueira, lá era outro pé de mangueira, e lá eram dois pés de engar. Eu não, não tinha coragem mesmo de chegar aqui e meter o motosserra para cima aí, acabar da onde que eu onde que eu nasci e me criei. Eu não tenho essa coragem. Porque se eu fosse derrubar uma árvore dessa aí, a mesma coisa de estar tá cortando um braço meu, um, dando. Derrubando um, um, a metade do meu coração que eu nasci, nasci e me criei aqui. O ibão dá licença pra gente, pra eles aí, pessoal da Norte Energia, derrubar tudinho, que nós estamos derrubando lá. A a madeira. Se fosse pelo menos um, um dinheiro, que ele tirasse a madeira e desse um benefício para a comunidade nossa, ou então para o Ribeirinho, até que eu ia ficar calado. O Ibama já constatou que não está havendo destinação correta da madeira que é produzida a partir das obras. Primeiro, o primeiro uso da, da madeira deveria ser para a própria obra, e a Norte Energia não cumpre as metas de destinação dessa madeira para a obra, o último dado é de que em torno de 10% da madeira produzida tem sido utilizada na obra e os outros 90% tem ficado a quase totalidade dentro do canteiro e essa madeira chegou a apodrecer no canteiro. 60% da madeira extraída para a construção da usina se estragou por burocracia e documentação. E a gente está no, no hook laranjeira, né? no reassentamento laranjeiras aqui. E essa madeira foi madeira já retirada daqui. Essa daqui é castanheira, né? A gente está vendo aqui, na maioria delas são castanheiras, entendeu? Se você observar, essa aqui já foi, essa, essa daqui aquela lá de cima, já estragou né, não, não, não vai servir mais para utilizá-las né. Essa área foi mais direcionada aos ribeirinhos né, as pessoas que estavam mais próximo ao, ao, ao Xingu, que trabalhavam na parte de pesca e tal. Achando que não mudou pra melhor, não, que na ilha eu tava bem. Todos os anos eu tinha minha, minha feirinha pra, pra fazer, que eu apurava lá, e aqui eu vou viver de quê? Aí eu adoeci, quando eu entrei aqui adoeci, aí nunca mais fiquei bom. Mas eu peguei assim uma gripe com uma dor nos peitos, assim, uma, uma lembrança, uma coisa que quando a gente não tem cultura, não tem. Essas coisinhas assim, é capoeira, é do mato. Só que no mato a gente vive 100 mil vezes aqui na cidade, mil.